Vai rolar mais aventura, hein? No desertão agora? Tá na área aí, mano. Beleza, a Tiazinha já começou a correr mais rápido. ó. Já chama aqui, ó. O que, Marquezine? É o quê? Vamos com essas duas aqui, A Marquezine e a garra. Sim. Beleza, rapaziada? Já estamos de volta aqui nos lados marcianos da galáxia. O que, que acontece? O padre tá rolando uns trovões. Sim. O local está altamente arenoso de forma vermelha marciana. Vamos simplesmente já sair fora, derrapando aqui. Uhum. Ó, tá rolando um escritório aí com o McTosh, computador velho. Aham. Uhum. E um módulo aqui, tipo, os caras estão tá escondendo, escondendo os escritórios, no fundo, à direita. O que acontece? Rapaziada, esses mais escondidos, mais difíceis de achar no jogo aí, eles dão só um. Ah. E parece que o que o game deixa bem visível na frente dos locais que são mais propícios para os players ver, eles dão mais. Por exemplo, esse daqui, ó, com certeza vai ter... Mais ou menos 3. três, um. Ah, eu sabia, rapaziada, tava na cara que era o, né? Ô oh, meu Deus do Senhor, tá escondido atrás do computador, ali, caverninha, vamos ficar ligado beleza, beleza, com isso em mente, ó, ó, já tem um Loki lá esperando. Rapaziada, a gente já vai vistoriar essas paradas aqui. Rápido. Vamos somente trocar uma ideia forte ali com o Loki. Deve ter mais um componente Loki perdido pelo local. Ó. Ah, que bom. Você tá aqui, claro pega que eu tô este na mesa. Já tá na na mesa? Um Nossa, deixa eu já boto no bolso, tio. Nova habilidade encontrada. Ação e diversão. Sequestrar, rapaziada. Sequestrar. Jack assume o controle de um inimigo temporariamente no cooperativo. Apenas o jogador do Jack pode equipar ou aprimorar o Jack. O que acontece? A gente pode sequestrar os locks. Entendeu, rapaz? Invadir a Olha, mente, o Windows velho dele. A gente assim, coloca uns usar. vírus da curto-circuito e faz ele tretar com os amigos locks. Rapaziada, a gente vai mandar em tudo agora no hard mesmo. É como no caneco, rapaz. Vamos habilitar esse selvagem aqui. Que agora. Poderíamos reabilitar o Mano Jacks mais rápido a máquina do Niles me deu uma ideia. Eu chamo de sequestro Faz um teste Vai lá Vamos lá Rapaziada, tá rolando uns cabo cabuloso marcianistas aqui, hein Ó, vai rolar uns dilúvio cabuloso É bom a gente sair fora Vai rolar uns pés d'água Ó se Rapaziada, vou entrar na mente dos Loki, ó Olha aí, é, tio tipo? Cordinho do mais Mostra-se o poder pra eles, Jack. Nossa! Nossa, você descobriu como controlar a Colmeia, é isso? Hehe, <risos> boy! Ah, não. O Jack só eletrocuta os cérebros deles. Como é que? O Elie não dura muito tempo, mas funciona. Contra qual swarm a gente pode usar, então? Bom, os nossos dados de cobaia são limitados, claro, mas. Quer saber? Vai com tudo. Vê o que acontece rapaziada vamos ver qual é que é, tio. pela ódio beleza qual que é a próxima missão e é logo ah, mais uma coisa como é que Há é uma passada para ver o Pedro que antes de ir ele tá lá na frente oh, ele tá lá na frente Olha lá, lá lá tá dentro da bolinha lá você já derrapa para lá coisa, oh. depois que esse martelo estiver lá em cima tenho que saber se eu posso contar com você claro que sim, tio. não se preocupa com isso dessa vez vai estar tá tudo certo o que aconteceu com a Liz e o combo não foi culpa sua o Lee <risos> o Jack é o tem como você fez? pegar para nós mas fui eu que apertei, o oh, Pô, meu do então, então. céu, um mau pressentimento, eu não queria apertar, mas apertei É, ah, é Por falar nisso Mano, ele encontrou três ali, hein, Jack Valeu, tio Mas ninguém quer trocar ideia com o JD, hein JD tá queimado na banca Em todos os mundos e todos os planetas O que que acontece, rapaziada? Ó, tá rolando os negócios de aeronaves aqui Ó, bagagens e tudo mais. Um PC McIntoshinsons. Mas vamos lá fora falar com o Loki. Ó. Ele tá lá pra esquerda. Assim. Só dar a última derrapada aqui. Pode ser que a gente encontre mais um módulo profissionalistas? O que, que eu disse? Os caras estão tá escondendo toda a parte, hein? Ó. Oh. Quantos? Três. já dá pra equipar a, a parada de dia nova. A gente já equipa, tio. Ó, oh, sete? Ô, oh, pera, pera aí como é que é? Quantos que a gente tem? Oito, né? 30% mais de tempo, é nosso, tudo nosso, viu? Tipo. diversão, né? tranquilão. Ó, aeroportinho do amor. Beleza? Olha aí os choppers. fazer o cara é invocado, o cara é invocado. Oh, Até umas semanas oh, atrás a gente se virando bem contra esses tais de swarm. Aí, finalmente, hein? Eles mudaram, mais inteligentes. De repente, estavam com armadura e começaram a fazer essas. Leva um, se quiser. Pera, vocês estão vou levar alto, suaves, sozinhos, Tudo Exato. no bolso. E é por isso que a gente deixou o Berd vir. A gente ajuda com o lançamento do foguete e vocês nos foguete. ajudam a recuperar o nosso território. Olha, aliás, o nosso fornecimento de água foi cortado. Como é que é? A Sem água? A gente está tentando recuperar, mas o seu swarm dificultou para não dizer mais. A nossa prioridade é colocar o martelo lá em cima. Tá? Ah, tipo, vamos a esse martelo logo, que precisa. Ó, oh, oh. mais componente então, Jack. Nossa, assim vai a gente vai zerar aí. Ah! Faz tempo que eu não tenho notícias oh. das pessoas de lá. Mais cinco pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Pode ser, uma pode ser se é verdade. Bem. Pois ah, da nossa bala gigante aqui, ó. Oh, e uma coisa grande berdo. Vocês estão prontas mesmo pra isso, crianças? Porque o bote já tá pronto na pista oh, meu, E o Vai rolar mais aventura, hein? No desertão agora Tá na área aí, mano beleza, A tiazinha já começou a correr mais rápido ó, Já chama aqui, ó O que? Marquezine! É o quê? Vamos com essas duas aqui A Marquezine e a Garra O que que acontece? Ó, são extra da Marquezine, hein? Vamos ficar esperto Me acorda, meu irmão! Beleza, vamos simplesmente derrapar pra esse bote Ó, a velocidade mesmo será que aqui tem que ficar esperto que os caras estão tá escondendo altos componentes nessa área desertificada. Marciana? Beleza. De momento acho que a gente pegou quase tudo, se não foi tudo. Tipo, pegamos altos eu componentes. Nas terras mortas quando eu tava na OCS. Me avisa se precisar de alguns conselhos sobre o deserto, o meu conselho seu. Onde nós cresceu na cidade. Quarto, não foi. Acho que eu dou Beleza. Rapaziada, é, Será que é ali pro, pro lado daquela o pé de tangerina? Assim pois vamos olhar aquele pé de tangerina ali, o caminhão tá com pressentimento, um hein? A elétrica. É? Como Conta pra onde para não é isso. Ó, ó. Ela muda a estrutura atômica da areia. Você, meu amigo, errou de profissão. Devia estar tá dando aula de ciências. Ó oh, o pé de mexerica. O quê? Não <risos> <risos> sabia, tio. O pé de mexerica tava <risos> escondendo. Quem sabe um dia. Quantos componentes será que vai ser? Mais três? Como mais três, é bom, hein? Ô, oh, louco o jogo. <risos> uh, tô muito calmo. <risos> vamos continuar essa aventura aqui cheia de. Componentão, já tem nove. Uh! Beleza, mano. Del. O que que acontece? Vamos derrapar pra fora aqui, portão gigante. A pista é por aqui. Oh, já vai. Berto, estamos esperando visita? Ou oh, mesmo? Não, não estamos. Bom, coisa boa, não é? Oh, meu, de Chopper, hein? Ó. Oh. Mano, o JD, quer ver? Ó, ó. Ó a carinha dele. O que, que eu disse, tio? Oh, meu Deus, não. Não traz esse cara junto, não. Eu não acredito nisso. Oh, meu Deus. Espero que não tenham vindo impedir. Bom, na verdade. Porque não vão conseguir. Kate. Você podia ouvir um pouco pra variar? Kate. Eu tô ouvindo. É bom. Nem se incomode. Eu cansei. Como é que é? Tá bom. Porque eu só vim ajudar. Aí? Se Ou você Kate. quiser. Peraí, o cara vai ajudar. Como é que é? O quê? O meu oh. pai falou sobre o Monte Kadar. O que descobriu. E. Eu sei que não confia em mim depois do que aconteceu. Do que eu fiz. Rapaziada. E eu não te culpo. Então a Jean concorda com você estar aqui? A Jean. não sabe. Ah, jura. E deixa eu adivinhar. Ele veio ajudar também? Como é que é aqui? É. Oh, meu Deus, não. Acontece que o faço não, não é tão ruim. Não. Na verdade, você só, só se acostumou comigo. Quem são esses aí? Amigos. Vão ajudar a gente. Ah, é? Não gostei deles. Novidade. Se você quer eles aqui, então tá. Mas eu lido com você, não com eles. Tá certo. Você tá de acordo? Como eu disse, só vim ajudar. Rapaziada, me parece Perdi. bem. Beleza. Amigos, JD, faz. Vamos lá, então. Vamos entrar no Raven e achar uns satélites. Sem Raven. As tempestades lá fora matam vocês. Então vamos como? Vamos andando? Vai com Aí, o bot, cara, tio. Se tem quiser um andar, fica à vontade. Mas a gente tem outros planos. Claro. Ah, não vai me dizer que é aquele bote Rapaziada. você nem cantar com o anel dando bot, hein? Vamos ficar esperto com o bot. Okay, Tranquilo. Cara, antes de irmos, tenho que resolver uma coisa. Resolver o quê, As tio? As grandes. Claro. À claro é. vontade. Você mentiu pra mim. E quando se machucou, você afastou da gente. Tipo, como se a gente nem se conhecesse. Rapaz, eu já vou cair nesse pote aqui, Olha, a gente vai investigar o. Tá legal, eu sei oh. o motivo da gente estar tá aqui. Ó, oh, né? a gente acabou roubando os Loki mesmo, tio. Um velho de foguete, ao leste. Vai, a é parada é rápida. E só pra lembrar, os Nomads oh. precisam de ajuda também. Então vamos nessa. Será que tem componente aqui na parada, tio? Peraí, cara. Você não pode só dizer, vamos lá E fazer os últimos meses desaparecerem Ah, é. oh, meu Ah, eu tô testando ah, os loquitos Só bem. pra ver se eles estão segurando bem falar. Tranquilo Não, não, não, não, olha só, isso não é justo Você tá sendo todo sensato e eu quero Pô, ficar puto Não tem mais nada aqui, né? não vou flipar eu pra não fora puto. Não tô aqui para provar nada Para falando que tá pro Letty, tá pra cá, ó Assim como eu, me parece que a decência dele Tá passando para mim Como é que é o negócio, tio? Você não sabe nem eu. Rapaziada, é, eu sou fã da areia mesmo. Nossa, de, um um de um um Por aqui, ó. Tipo Star Wars. O comandante tipo da base, Star Wars. achou que a merd* dos rebeldes infectou os computadores militares com um vírus de setor de inicialização. Ou seja, a maioria dos aparelhos que, é. que encontramos aqui já estava tá obsoleto há décadas. É, o que é que desses é aparelhos Macintosh estão ali são velho, hein? São máquinas. Eles só o Jack, o Jack sempre infiltra, tipo, o melhor robô do mundo. A gente vai fazendo okay, snowboards, man. ó, 360 Oh, meu Deus Tem como dar um nose grab? Não, ó Vapa A gente vai fazer uma nova de skate, tipo, voando, snowboards e tudo mais Vou passar por baixo aqui Ó, vale da morte Vale da morte, cuidado aqui perigoso, perigoso, Sabia, sabia, tipo, sabia, ó, ó Tá rolando umas sinagogas A gente deve tá chegando, hein O local tá simplesmente sinistrão, ok, vamos Ó, tem uma subida ali, hein o jogo tá querendo enganar? Sim. <risos> essa subida aqui, o quê? Nossa! Rapaziada, o, o caverninha foi pro. Tá do lado certo, tio. Tá aí do lado certo. Pode ficar tranquilo. O caverninha sabe usar tarde, os atalhos dos profissionais. <risos> Será que sobe essa parada aqui, tio? Será que isso vai subir? Não sei. Subiu um o morro do Demé mesmo. De ponta. Aí, olha só. Parece uma casa de bombas. Novo local encontrado casa de bombas. Peraí tio, vamos ver se, se tem alguma parada ali, um jubileu, alguma paradinha ali dentro. Oh. Vamos dar uma olhada com nisso. Com quatro blocos agora? Certeza que é uma casa de bombas. Certo, vamos entrar por lá. Rapaz, é a casa de bombas. tô sabendo mesmo. Jaja, Peraí, kakatsu. Ei, você tá bem aí atrás? Podemos ajudar? E aí tio? Esta não está noel. E parstan se limpon. Ô meu, quem fala essa uh, língua? robô, o Buky. Tô fã, robô, o Buky. Toma aí, robô. Eu acho que ela quer a ajuda do Jack. O tá. o Jack. robô do Buky. O robô do Buky. robô da buki. Como robô da buki. Ô meu, tá bezerro, hein? Bezerro. Ah! Bezerro, bezerro. Atenção, tio chegando. Tio vi. Essa arma aqui é propícia pra bicar asói, hein? Esse errão vai cair tudo rapidinho, ó. Ó. Só o zainho. Ixi. Indicada. Tá tranquilo. Fazendo. tranquilo? em boa. Pera aí, tá vindo fazendo... mais, hein? Ó, esse aqui. Nova. Esse aqui. Fazer aí, é, a gente pega o Loki no ar mesmo, ó. Ah. E aí, vai chover mais? Vai chover. Pois, essa arma marquezinha aqui é melhor, hein? Ó. Uh -huh. E aí, jogo? Vai continuar vindo? Pode vir. Sem dó sem piedade. Nossa. Morreu. O Taco! Otá! O tá. o tá. o tá. Quer saber? Qual a atitude do carinho e dos conceitos? Peraí, peraí, peraí. Merda, não fala de vida! O jogo! O Pô, agora tá é hard! Que... Agora ferrou, tio! Acabou a munição! Acabou a bola! Ataque, tac, tac, tio. Pega tuk que toca, Rapaziada, arderizou aí o jogo. Pilantrou. Mostrou 30% dos inimigos. Ô tiozinho, roubado o book e o que, tio? Calma aí. Rapaziada, a gente precisa de munição da Marquezine. Granada. É tudo nosso. Só os cadovras no chão agora, hein. É isso aí. Rapaziada, o pistolador ficou esquecido. Eu nem sei onde foi para o pistolador. O caberninho acabou trocando por uma arma horrível. Jack, dá uma força. Vai, é? vai, vai, vai, vai. Entra aí, Jack. Ah, oh, meu, vai sair da frente, gente. Senão o Jack não mexe. Rapaziada, olha que bonitão esse Jack, tia. Ó. Foguinho aceso. o USB conectado. Vai dar merda isso aí, tio. Ó. Parece a nave da Xuxa, tá ligado? Comelina? Oh. Pera aí, tio. É isso, Ele parece alegre. Cadê? sua casa de bombas tá ligada e funcionando. Ei. Então vocês têm minha gratidão. Mas ainda precisamos de ajuda. Verifiquem a torre de água e as velhas docas. Estamos perfurando em busca de água subterrânea lá. Rapaz, é é isso certo, aí, tipo, vamos voltar. Se tivermos tempo, a gente dá uma olhada nisso. Se tivermos tempos, porque o negócio Acho já começou ali passado, E aí, volta pro bote? Rapaziada, é, vamos deixar os negócios tudo equipados aqui? Aham. Uhum. volta pro bote, na, na moral. Pegou um componente, um Não valeu a pena não, hein Não curti, tipo, rolou uma adrenalina aqui Meio forte pra um componente Ainda tivemos que usar o nosso querido Jack O que que acontece? É ali, ó É ali O tamanho das antenas para Só pode ser ali É sim Vou pra estrada, tipo Estradinha Estradinha Tranquilão Mas o que que acontece? A gente vai chegar lá Deve do Vamos estacionar e achar desce, foguete, velho. Rampa Rampa massa, hein Ó, eu dou um Parede slide aqui. É o quê? Já flipa o carrinho aqui. Ó. Que disse que tinha um um, monte, de swarm aqui. Fiquem um aqui. monte de swarm aqui. Rapaziada, vai ter amizade, hein? Vai ter amizade. Ó, salvou o jogo. Quando salvou o jogo, é, você tá ligado, eles né? Tá Peraí, já viu? Já viu? Sim. pega ele. Pega ele, Jack. Pega aí. Oh. Ó, ó, Marquezine nele. Então Peraí, que eu tenho uma arma ali gigante, hein? torre. Oh. Rapaziada, tem uns locks de longe que é bom Ó oh. Não tem um barril não? Não Rapaziada, camufleta, senhor Não, não, não é essa não Ô oh, meu Deus, que não, vai você vir? vai perder o camufleta Cadê os locks? O oh, louco, tá aqui Nossa, tá varando tudo Ó, oh, ó, oh, tem um barril ali. Não, já acabou a missão? Ó, ó, ó. munição da Marquezine. Marquezine é arma boa. É. Nossa, tá pegando, tá pegando. Ah, qual é? Pera aí, pera aí. Beleza. Rapaziada, ó. Tá com a granada, tio. Dentro do bolso! Que isso? Sucrilhos? Que isso? Agora é um o momento, agora é um o momento. O que, que acontece? Camufletas. Então, agora a gente vai ter que ir lá direto no ninho dos locks. Ó. Oh. Troca. Beleza. Oh, tem um aqui! Oh, me derrubaram, hein? Me derrubaram. Jogou! Tem uma caveira do meu lado aqui, tio. Tá tudo bem agora. Pega a marquezine. Isso, rapaziada. Vai ter que ficar marquezinho, tio. Essa arma grande é ruim demais. É a verdade. Sobe! De boa! Ó, franja! Ops, tá que... cagando! Nossa, o cara tá funcionando lá sinistra aqui, Meu Deus do céu! Peraí. aí! Pera aí. Rapaziada, tem pouca bala demais essa, essa arma aqui. É tá cagão. Não dar um Fatalita nele. Fatalita, Fatalita. Só um Vigodão? Rapaziada, eu não curti essa arma não, essa garra velha. Vamos pegar as Hammer Nelson. Ó. O que faz estrago? Ó, mas essa é Tava rolando uma arma aqui. Biseus. A longa distância, essa arma A não vai vem. virar. Ó, oh, virou. Ah, virou. E aí? Ela esquenta aí, ela esquenta. Beleza, um já foi. Só tudo. Destrói tudo. Ela esquentou. Vai, arma. Bem na hora no barril. Pô. Uma arma podre, hein? O jogo. O cara vai explodir aqui. Ai. Rapaziada, é bagaçamos. Vai, arma, logo. Olha, é tuk tuk tuk essa arma é tuk tuk, ela esquenta, né? é uma arma Ó, Olha, tuk vai de boa. Acabei com eles. Ah, meu, você! Como assim, acabei? Beleza, já Olha, era. Esse cara tá furgado, hein? Oh, meu, eu peguei a arma aqui, sobrou todas é, as munições pra nós. tentou nos impedir, mas estamos entrando no hangar agora. Bom, seu foguete deve estar aí dentro. Me avise se precisarem de traduções, porque vão precisar. Traduções? 5 okay, idiomas, O Caverninha fala 18 tio. vamos ficar calmo, hein, o caverninha traduz pode ficar calmo, o que que acontece vamos cair pra dentro pula, murim não, oh, Você não quer pular não, hein, tia? vai fazer eu dar toda essa volta olha, o jogo tá louco, tio. vou falar a verdade para vocês quando rola os desentendimentos gameplaysísticos ali, em termos de jogabilidade o caverninha não curte, tio. ele já quer mandar uma carta pra microsoft beleza, o cara tá esperando aqui, caverninha Tranquilão, vamos simplesmente papar a porta